Olá pessoal, eu sou o Spartini, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vou encontrar todo o tipo de jogos, seja em direto, guias ou apenas gameplay. Se algo te interessa, subscreve o canal e dá já um like-like neste vídeo para o algorímetro do YouTube. Agradeço imenso. A Budgie revelou oficialmente Lightfall, a próxima grande edição do Destiny 2, que concederá aos guardiões acesso a uma nova subclasse e um novo destino muito cool, o mundo estilo Cyberpunk de Neptune. Nightfall, a tão esperada conclusão da saga Light and Dark, de Destiny 2, transportará os jogadores para a capital Natur, que até agora não tinha sido revelada permaneceu desconhecida. Um caluz, recheio Dourado e a sua Shadow Legion de Cabal serão os principais antagonistas. Haverá também atormentadores da Frota Negra, de Naves Pirâmides, bem como Calost Riders, uma espécie de ser semelhante aos Guardiões. Os Guardiões também irão encontrar um novo poder das Trevas, chamado Strand, que lhes consideram uma subclasse. É um talento psíquico centrado em puxar os fios da vida e da morte. Ou, oh, com outras palavras, um, um beijo. Uh, espero que gostem, por hoje é tudo e continuem a ver o trailer.